Valeu, obrigado. Nossa, não deixei, tá bom, luxo, luxo. Filhinhos, olha só, Target Race, estamos aqui novamente com o padre Steven Seagal, o <risos> que você quiser achar aí. E hoje é o tira dúvidas, né? Aquele que você mandou as perguntas, o padre responde. E aí agora, você mande as dúvidas aqui embaixo desse vídeo, que o próximo vídeo. Pode ser a sua dúvida, entendeu? E se você gostou da dúvida de algum cara que colocou aqui, dá um like no comentário dele, porque daí vai aparecer mais e eu já seleciono na hora, entendeu? Porque às vezes eu tenho que ficar dando aquela caçada e tal. Contado da Target está aqui embaixo, Instagram, traz sua moto, maravilha, tem dúvida? Liga pro Padre, você que tá em outro continente. Nós entraram do Japão. Então, E aí assim assim, Padre, eu vou começar eu acho que não precisa se te, te apresentar de novo. Não, não, não tá bom sim. já, né? Já, já tá bom, tá. É o seguinte, eu vou começar do vídeo último que a gente montou o Power Cup na Elvira e aí a galera ficou com aquela dúvida na questão do balanceamento e tal, que aí teve até um filho que eu mostrei o um comentário pra você que ele falou, pô, será que se tivesse girado o pneu não, não tinha usado menos... Peso. Peso. Ajuda, Fala. ajuda. C você acha que tinha ajudado, Padre? É assim, ó, o peso limite, tá, tem montadora que... Coloca até mais. Essa tá. semana eu peguei uma moto, tava com 120 gramas. Meu Deus. Né? A gente usa no máximo 60. Quando passa de 60, a gente desconfia de alguma coisa. Então, na sua moto aquele dia deu 50g. 50 gramas. Tá? 50. Se a gente falar assim, ah, eu quero ver se eu consigo um pouco menos de peso de balanceamento. A gente faz um, um X na roda, né? Marca onde está o bico. Uhum. Né? E faz o X e aí a gente, naqueles quatro pontos marcados, a gente gira o pneu na roda e tenta achar o ponto que dá menos peso de balanceamento. Então, yes. isso realmente existe, tá. é usado, mas como deu 50 gramas, você já até foi para pista, né? Com, é, pra não, para pista strada. não, fiz lá, não senti e... nada. É, fica quietinho, não passou nada. de 60, fica quietinho. Não estraga o rolamento, não dá nada, não Não, não, não porque tá balanceado. Tá Tá, então, é. até 60 de boa. Até 60 tranquilo, não no chinho, tem problema Mas nenhum. se a gente fosse falar uma coisa de pista, era interessante. Mas o que isso isso? Também influencia? não passando de 50 gramas não não dá problema nenhum. Você acha que na nenhum. pista numa pegada agressiva você sentir alguma coisa? Também não. Não, né? Também não. Tá. Então, perfeito. Então tirou a dúvida aí. eu quis trazer porque como foi um, um é, comentário que teve bastante Dá para buscar um lugar que precise de menos peso. Maravilha. Então, eu já até deixei o motor separado aqui. Falando nisso, vale a pena esse exemplo aqui ó. O Eric Ibermon mandou o seguinte, ele mandou duas perguntas no comentário. Rolamentos das rodas. Ou, sei lá, em geral, mas é da roda aqui. Precisa de lubrificação? Como o das rodas, por exemplo? Vejo muita gente na dúvida sobre. Então, ó. Existe rolamento com blindagem de borracha. Que ele... tem aquela capinha, né? Uma capinha de borracha de ambos os lados. Tô ligado. Quando essa blindagem é de borracha de ambos os lados, ele já tem lubrificação de fábrica. Ele vem pronto, ele vem lubrificado e você não precisa se preocupar com isso. Quando o rolamento criar folga, joga fora e coloca um novo. Mas você não acha que a terra de capoava não infiltra nele? Porque a terra de capoava infiltrou... A... Oh, sabe o painel da Sabreiro? Não tem os pontinhos Foi. de mudar? Oh, Foi lá é. dentro. Entrou por dentro. <risos> Entrou por dentro, padre. Tem uma clínica do painel tá por dentro, não dá não, pra limpar. Não, mas o retentor do rolamento é muito eficiente. Eu não sei que é que que é acontece é muito aré de capoabo. E não vai entrar. Não vai. Agora, tem motos, as de menor cilindrada principalmente, elas têm blindagem só do lado externo do rolamento. O lado que vai ficar aqui para fora da moto. O lado que fica para dentro do cubo da roda, não tem. eles deixam sem. Tá. Esse caso necessita de lubrificação, então você pode tirar o rolamento, tá, lavar e depois colocar uma graxa nova, se ele não tiver folga, se ele tiver bom. Quando você passa a graxa no eixo lá, principalmente aquela graxa azul quando troca a roda, por um acaso ele consegue já não dar não uma... é para o rolamento, aquilo é só para não criar zinabre no eixo, tá? Todo mundo acha. Passei graxa no eixo, para dar aquela pincelada. agora aqui, pode ó. pôr que está tudo protegido, não, você só protegeu o eixo. Contra Zinabre. Pra que né? colocar essa graxa lá? Não sei se você já viu, tem eixo que a gente tem que tirar na marretada. É ligado. Então cria tanto Zinabre que tem cola o, não aquela, <risos> o eixo não tem... no colamento. Isso aí, isso aí. E aí tem que sair na marreta. Eu leio. Tá? Não tem uma opção de quatro, cara, que pode tirar o... <risos> um é. tronco de árvore? Entendi. Então é só para proteger o eixo contra a zinabre, para ele não grudar no rolamento e a gente conseguir tirar com facilidade quando precisar. Só isso. Tá. O cuidado com o rolamento é outra coisa. É pegar o rolamento na mão, Dá, tá? por bom. graxa, ter certeza que ela infiltrou, que ela foi lá para dentro das esferas. Tá? E até a gente, desculpa te fazer um, um corte. Pra... Vê o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, da moto da Ju que a gente trocou, o rolamento, que o filhinho tá ali passando graxa, enquanto eu tô zoando ele que a câmera tá desligada... E ele tá pressionando na palma da tá, mão tá fazendo graxa pra graxa entrar na esfera. É, dá pra ver certinho o que ele tá falando aqui, a observação. Você acha que o vídeo é uma mera... só pra você assistir? Não, pelo... isso, isso que atrapalha. Você percebe? Você percebe não? <risos> Isso, isso você perguntou. Mas é, são, é a são os parceiros que estão aí isso, é, assistindo então. também. Exato. <risos> Mas o filho já que você está assistindo, então desliga a sua bike <risos> para ajudar a gente aqui. Mas então, Padre, Léo, então se assiste esse vídeo. Bom, então é, é importante lubrificar o que tem a esfera aparente. Você precisa os que tem a, a esferinha aparente precisa de lubrificação e os, e os que, que são, são blindados de ambos os lados esquece, criou folga troca. Tá, beleza, maravilha. Aí na Segunda pergunta dele: Na troca da embreagem, é necessário deixar os discos de molho antes de instalar? Por que isso? Quais os problemas que podem ocorrer se instalá-los secos? Agora, essa olha, aí, olha, aí, olha. Olha, olha aí, olha aí, olá, olha aí, olha aí. Para de buzinar quando a gente estiver gravando aqui. Nossa, você está brincando com motoca ainda tá lá? lá. Eles vão competir, quem buzina mais. Não, mas tá, tá bom. bom. E aí? Vamos lá. Ó. Só Se sua moto for uma Ducati com embreagem a seco, não vai banhar <risos> o disco. Nem, <risos> nem jogar Militech aí, né? Deixa sequinho. É. Tá? Mas a maior parte das motos, até as Ducats mais novas, tá? elas já têm embreagem banhada a óleo. Então, o que é importante tá? a gente lubrificar o disco antes de montar? O pessoal fala deixar de molho, porque geralmente se pega uma bandeja, joga os discos dentro dessa bandeja e joga um litro de óleo lá e acabou. Mas se você também pegar com o dedo e ficar passando, é para a gente não ter trabalho, você mergulha eles lá. E... Deixa marinando. E fica um luxo. É. Por quê? o disco banhado a óleo, né? o próprio nome diz, ele trabalha mergulhado no óleo ou lubrificado pelo óleo do motor. A bomba né, gera pressão, joga óleo por dentro do eixo de câmbio e sai nos discos de embreagem para lubrificar. Se você monta a seco até que esse óleo chegue na embreagem, ela tá trabalhando a seco. Putz, aí tá... Tá, e pode gerar um aquecimento indesejado ou até arrancar uma lasquinha do disco de fibra naquele primeiro momento que engatou a marcha e ele ainda tava seco. Então, para evitar com que isso aconteça, você já mergulha todos os discos de fibra no óleo e monta eles já todos meladinhos. O espaçador não. O de Porque aço? É, tem o de fibra e tem o de aço. É, pode, mas como você vai né, fazer a sequência fibra, já, aço, fibra, já aço, vai aço vai pegar. os de fibra vão transferir o óleo para o de aço. Mas se quiser jogar o de aço também no, Manda. no óleo, pode pôr que é o óleo do motor. Então já era, né? Mas o óleo novo, né? Falando é, agora. não vai colocar óleo queimado no disco novo. É, não, porque tem os caras que conseguem. <risos> Pega uma bandejinha limpa, coloca os discos Você em pé. Né? Você gosta, né? E joga já... o óleo é. novo. Tem, tem, não, é, tem, mas tem. Você acha, não, não, opa, não. esse olhinho aqui, ó. Não, não, não. Entendeu? Ou então montar seco e já faz um treino de largada. É. Que daí... Já arranca pedaço dos discos que acabou por ali mesmo. Não, então, tirando a dúvida aqui do, do filhinho, do Eric molha no Sim. óleo zero. É, é, se a moto é embreagem a óleo, né? Sim. Se for embreagem a seco, não molha nada e vai. Até lava muito bem as mãos, que se você tiver com a mão suja de óleo e pega num disco de Ducati que a embreagem é embreagem a seco, acabou, né? Ela foi preparada para trabalhar seco. Caralho, Entra o cara. óleo, tira o atrito, acabou. Acabou a embreagem. Então é a luva. Luva nova, Sim, limpa. Vai bem, tá Beleza Matheus Miashiro, Fala sobre a carbonização no motor Quatro tempos de mil cilindradas Se é algum aditivo Ajuda na limpeza do corpo de injeção? Aí mil, acho que 600 Tanto faz, né Sim, a cilindrada tanto faz que importa o motor ser quatro tempos Tá é, Então assim, existe a carbonização No motor quatro tempos A gasolina gera fuligem o óleo do motor, né? nós temos um respiro no motor e esse respiro vai para dentro da caixa de ar. Então todo vapor de óleo que vem pelo respiro vai para dentro do motor através do corpo de injeção. Perfeito. E isso ajuda a carbonizar o corpo de borboletas e o próprio motor. Então o aditivo que você coloca no tanque de combustível, ele, né, já está falando, ele está no combustível. Certo. Você não coloca ele na caixa de ar. Não. Então você colocou no combustível, ele vai sair por onde? Pelo bico injetor. Certo. Então o aditivo vai ajudar a limpar a bomba de combustível, o bico injetor, o corpo de borboletas só um pequeno pedaço. Do bico para frente, do bico para o motor. Porque do bico para trás não tem acesso. O combustível não passa por ali, é só o ar que passa por ali, Sim. então não vai limpar. Agora, o motor... Aí, desculpa a pergunta, padre. por isso que é naquela maquininha, daí você faz a limpeza tal, não sei o quê, ou não tem nada a ver? É, aquela maquininha é para limpar bico, é uma cuba de ultrassom para tirar cristais de dentro do bico, tirar sujeiras mais sólidas e depois faz o teste de vazão, de leque. Tá. mas é outra coisa. Tá, tá, isso é, é, é que eu achei que aquilo talvez. E aí tem ou então o cara pode jogar o aditivo pelo óleo, né? Então, tem aditivo que eles chamam de flush, né, que é um aditivo para limpar a parte de baixo do motor. Então você coloca no óleo, funciona o motor por 10 minutos e depois esgota e toda a sujeira que tava lá, mas isso não chega Também? na câmara de combustão. E nem no corpo de injeção. Então, também não vai... É só para limpar a parte de baixo do motor. Bomba de óleo, por exemplo. Isso tá? É assim. Sim. Tá. tá Ou seja, então o corpo de injeção ele vai ter que... É, o corpo de injeção, se é uma moto que está fazendo um uso diário, vai para a estrada todo fim de semana ou vai para um track day, é difícil acumular, tá? Porque o fluxo é tão grande de ar, combustível, que é raro A gente criar a da B75, sempre olhava assim, tudo bonitinhas do corpo, do corpo é porque tem sempre um spray muito grande de combustível lá Isso, dentro um e... fluxo de ar e não dá tempo de acumular Entendi. agora o pessoal que anda na cidade que né, fica mais a passeio aí carboniza realmente carboniza tanto e... o corpo de injeção quanto o cabeçote a câmara de combustão e não tem o que fazer então os aditivos ajudam na limpeza do cabeçote Tá, mas no corpo de borboletas, às vezes, precisa de uma intervenção cirúrgica, tá, do mecânico mesmo, é. tá tirando lá a casquinha, a carbonização, ele porque é. ele impede até o, o funcionamento da borboleta. Não fede até trombeta. Então, né? se a borboleta não fecha 100%, né fica passando ar. Aí, é, tem alguns parâmetros que acho que não vem ao caso, tem o TPS, que é um sensorzinho que... Mede a abertura da borboleta, você tira ele da posição zero, que é a posição de marcha lenta, aí a moto começa a ficar meio maluca. Entendi. Então é importante às vezes é, limpar o corpo de, de injeção. O aditivo eu só peço para tomar cuidado, porque geralmente esses aditivos são para cá. É para um tanque de 50, 55 litros. Pô, pode ir, Então o pessoal compra, a moto tem 15 litros, ah, toma! Toma! E aí queima a vela. Então, tá Faz tá a lá. misturinha lá, né? Olha, é 100 ml do produto para 50 litros. Faz a regrinha de 3 e descobre o quantos ml vai para o seu tanque de 10, e 15 litros e coloca na proporção correta. Padre, geralmente a moto Para começar a carbonizar, para estar tá ruim, o um cara que anda mais diário não, não dá um. Quanto tempo assim que é bom o cara ter um esse cuidado? Então, isso é muito difícil de falar por quê? Combustível, infelizmente a gente tem muito combustível adulterado Então você paga às vezes mais caro por um combustível aditivado Um combustível premium E ele está batizado Luxo Então tem solvente Aí em 10 dias acaba com o corpo de injeção Entendi tá? é, Ainda mais se usa, deixa o dia seguinte parado Aí usa, deixa mais um dia parado então aí vai acumulando, vai criando uma crosta, um verniz no corpo de injeção que às vezes o acelerador até não volta mais. Nossa Você senhora. acelera a moto fala, nossa, meu cabo de acelerador está enroscando. Não é, é a borboleta que não consegue vencer a sujeira que foi criada no corpo né, de injeção e impede que ela volte. Então vamos supor aquela limpeza no filtro de ar, às vezes que o cara faz uma... conforme o manual, dá para a gente ter uma ideia do corpo de borboleta aí o cara vai lá é, porque quando tira o filtro de ar você enxerga as borboletas, e aí você já é dá só um acelerar, dá uma olhadinha. Tem umas motos que são eletrônicas, tá? Às vezes você precisa dar um comando no, no scanner, aí precisa ser em uma, em uma oficina. E tem motos. Tem alguma que você indica, assim? Que. A oficina? Não conheço. Tá. E... <risos> e, tem... E, tem... e tem umas que você pode, mesmo sendo elétrica, você abre com a mão. A borboleta para olhar. Não, Não conheço nenhuma, tá ligado? Não. Tá. <risos> Beleza. <risos> tá. Amigo, não tem problema você ficar falando aqui ou não? acho que não, você, você, você é louco, você deve participar, inclusive, faz, faz parte do, de toda a performance, caraca. Tá funcionando, então Tá dando sorte, então. Cara. Pra caralho, esse maldito tá travando esse celular, é um S20 da Samsung, aquele modelo é, Valdeci, que é o Fans, o F, a versão F aí. E aí ele tá dando umas travadas. Eu preciso levar na assistência pra ver que é que é. Então o Sansa tá aí atrás só pra esse backup pra vocês aí. Então um like pro Sansa aí também. Tá, tá, hashtag Sansa. Não é Entendeu? Mas é o seguinte, Padre. Bom, então tirou a dúvida do filhinho. É, sobre a O Que realmente vai acontecer se você faz o uso diário da moto. E não dá um grifinho. Se você levar lá pra pista, provavelmente até no track day vai dar uma bode aliviada. É, se você vai pra estrada e anda com o giro mais alto. Vai pra um track day. Isso ajuda bastante. Ajuda. a limpar. Te falo porque a minha M75 era uma 2009, por exemplo, tava 2013 com ela na pista não sei o quê e o corpo de borboleta bur... de... é sempre limpinho, sempre douradinho, boneco. E nunca. Pode havia voltar sido meus feito até... uma limpeza. até. Primeiros vídeos aí no canal tá na Target, você vai ver não e tava boneco. Então a pista ajuda bastante nisso. Pô, show de ajuda. bola. E bom, aditivo você já percebeu que você tem que tomar cuidado porque é de carro. E é isso aí. vamos a próxima. Fala sobre o kick shifter. Pre... desculpa. Fabrício Ribeiro, Fotografia, fala sobre o kick shifter, se prejudica o câmbio ou outra parte da moto. Tá, vamos lá. Depois a próxima também é o kick -shifter, mas vai. O kick, imagina que é um interruptorzinho, tá? Então ele é ligado na bobina de ignição, em alguns modelos no bico injetor. Então quando você coloca o pé no pedal de câmbio o sensorzinho manda um sinal para um módulo, esse módulo abre como se tivesse desligado o interruptor. Sim. Abre, tá? E aí se for a bobina, a bobina para de receber sinal e aí não tem, faz canavela. E se for o bico, o bico para de receber o sinal e para de injetar combustível por milissegundos. É um certo. espaço bem curtinho, então é o tempo de tirar a força de tração do motor para o câmbio certo, Aí você faz o engate da marcha e ele volta a acender o motor de novo para empurrar. Então se isso está bem regulado, tá, não vai trazer problema nenhum para o câmbio da moto. Tá, porque é assim, o que você faz quando você desacelera e corta a embreagem é tirar a força de tração do motor, do virabrequim, para o câmbio. Perfeito. O kickshifter está praticamente desligando a moto. É como se toda vez que eu fosse trocar de marcha, eu desligasse o contato e ligasse de novo. Que também vai fazer essa mesma função de tirar e tirar o E aí da... vai tirar a força, né, a tração do motor em cima do câmbio. Então se ele está bem ajustadinho, não, não vai trazer dano. O que acontece é que às vezes o pessoal exagera no uso. Andando a 40, 50 por hora com giro a 2, 3 mil giros <risos> e <risos> fica tá, tá, só para escutar o, <risos> o engatezinho, e isso gera alguns trancos no câmbio. Pode ver que você na pista você nem percebe a troca da marcha, né de tão não, suave que em entra. Cima é outra pegada. Quanto mais alto o giro, melhor funciona. Tanto é que a gente até acho que até o próprio da Kawasaki ele só funciona acima de 3 mil giros. É, é pra proteger. Ele já vem programado para cima de 3 mil giros, abaixo você não consegue usar o Quick. Porque dá então, tranco, eles e, sabem disso. E depois que eu, eu, eu mudei até, porque eu quis trabalhar diferente o, o, o corte da... Porque assim, ó, o que acontece? Agora vou fazer uma explicação minha, que estiver errado, tá? Eu tive a, a Angelina seis anos na pista, cava. Todo mundo falava que o câmbio dava pau, o meu nunca deu. Quando eu resolvi baixar o corte para 55 milissegundos, eu quebrei o câmbio em duas etapas. Quando eu sempre usei 60, 65, sempre foi um luxo, nunca deu. Só que o corte dela era um pouco maior. Então realmente o RPM caía um pouquinho mais, mas bem menos do que eu trocando na embreagem. Só que caía, mas aí pra, na treta, para pegar as cavinhas oficiais, lá, lá, eu cortei um pouquinho mais para... já vim. Então até que às vezes você nem sentiu o corte, eu só você quer marcha em trave, grifo. Aí... É, em competição, às vezes é. você precisa prejudicar... Né, um pouco o câmbio ou outro componente da moto para ganhar tempo sim, aí tipo assim, quando é, pegamos a, a nova lá, a Anastácia a 636 por, aí me perguntaram Pô, mas por que, que você mudou o shifter porque o shifter original dela, o corte se eu não me engano, eu acho porque eu não vi no manual, que deve estar mais ou menos uns 80 milissegundos foi quando eu andei pra você e falei, padre Cara, eu tô trocando no kick, mas o giro cai mil. É como se eu estivesse na embreagem. Tudo bem, o Kik é macio, é um luxo, funciona e tal. Mas ele é muito... É, pão. é não é para um uso racing. Né? Não é. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu ia lá em cima nos 14, que eu trocava, ele... Pão, pão. Aí eu falei, meu, você consegue dar um, um guerizinho? e tal? Você falou, pô, não dá, porque daí nós vamos ter que dar uma... Eu falei, então, acho que eu vou pegar um paliativo aqui. Aí eu comprei esse outro kit, porque daí eu consigo regular ele um pouco Ajustar mais curtinho. E aí ficou um luxo. Até que a galera quando veio andando falou, nossa, mas sua moto tá cortando diferente. E eu coloquei 61 segundos. 61 milissegundos que o número é 61, para dar aquela... <risos> para dar aquele não sei o que. Então tipo, o que que eu fiz? Ba... É, acima de 13 mil RPM, que ela vai até 15, né? Então ela vai 16, só que o bom dela é 15. Então acima de 13 mil, eu coloquei 61 milissegundos. Quando... Tá, é, de 10 a 13 eu coloquei 70, e de 6 a 10 eu coloquei 80, então eu aumentei o corte justamente pra, com a experiência que eu tive do câmbio para não ferrar. É e, porque o giro alto exige um corte menor. E bloqueei ele para não funcionar abaixo de 4 RPM, para justamente não dar o feinho e, e, e, e. O tranco. Então assim, ele prejudica se você, na minha experiência, deixar muito curto, que é abaixo de 60 milissegundos. Eu acho que nenhuma moto. até. tô falando a merda talvez, mesmo acho que nenhuma moto que eu vi, até nas que eu faço o teste, corta tão rápido. Ela tem um. um... É, os que vem de fábrica são né? é, com um ela, corte ela... mais longo. Mesmo quando você programa no race lá. E o pessoal de corrida tem o pessoal que opta por deixa prejudicar. Essa reduzida foi boa. Deixa por prejudicar porque estamos correndo e... E depois abre o câmbio e vê o que aconteceu. Sim. Mas, então, teoricamente, é, se você colocar um kickshifter aí bem instaladinho, num corte bem bacana, bem regulado, acho que não vai ter problema, eu nunca tive problema com o shifter. Então. Não, não dá. Aqui também não. Boa, então vamos para o próximo, já que você está aqui não dá, que agora vai dar. O Diego Redivino. Kick shifter, será que dá perda de potência na, na moto? por ser adaptado em algumas motos sem ser original? Não, o kick a gente acabou de falar, ele é um interruptorzinho, ele só entra em ação quando você coloca o pé no pedal de câmbio, aí ele é um interruptorzinho que ele vai abrir o sinal da bobina ou do bico injetor e depois fecha, volta. Então não prejudica em nada, é que é assim ó, logo no começo dos kick shifters é tinha um, uns kicks, como que eu posso dizer, meio dinossauros, vai? Então, ele dava um delay, era uma demora na troca de informação. Então, né, a, a vela né, recebe um sinal do módulo da ECU, a, o, a bobina de ignição recebe um sinal da ECU, para falar, olha a vela, agora é a hora de você soltar a faísca. E tinha módulos, mas isso, isso nem existe mais, é, que davam um delay. Então, eles atrasavam o ponto. O módulo mandava o sinal para o shifter, o kick shifter, antes de mandar para a bobina, fazia um delayzinho. Sim. E aí, mas isso não acontece mais. Hoje, todos tá? que a gente testa, quando ele não está sendo utilizado, que é você não está pisando no pedal de câmbio, ele está um fio fechado. Ele não está passando por nenhum processador, ele não está passando por nenhum capacitor. É como se o um interruptor fechasse. Então é um módulo ligado direto na bobina. Tanto é que se o cara usar a embreagem com um kick, ele nem percebe às vezes. Sim. Que, tem kick. que foi uma das dúvidas que eu tive com você. Você se lembra, né? Quando a gente colocou que ele era up and down, né? Pull-push. E aí eu falei, putz, padre, mas eu não queria na redução, né? Porque vai me atrapalhar. Conclusão, padre Leão. Você sabe que ele só funciona na redução se eu estiver acelerando, né? É, se eu tiro a é... moda acelerador ele não funciona. Não. Então, não atrapalhei nada. Não, porque aí não é o motor que está levando tração para o câmbio, é a roda. A roda que está tracionando o câmbio. Aí a força vem no sentido contrário. Entendi. Vem da roda para o câmbio e não do motor para o câmbio. Entendi. E aí ele não consegue fazer o corte. porque Eu não falei que é... tem que tirar a força, sim, o torque sim, sim, do sim. motor de cima do câmbio para ele conseguir engatar? Quando você reduz, a folga das engrenagens vão para o outro lado, porque é a roda que está empurrando o câmbio. Aí só os kicks originais que dão um ponto-ataco. que dão um aí dá aquele boom. Boom. é E aí a engrenagem dá aquela dançadinha, né na hora que dá a bombada, e tira a força de cima do câmbio e entra. E eu vou até fazer uma observação. Então, às vezes o cara tá me vendo e fala, pô, você não usou o ponto né? Porque eu escuto o cara já usando. Não, mano pode olhar a mão dele, tá colado e nem lembrar de apertou o próprio kick shifter já faz o ponto ataque isso quando é original. Agora, se você colocar um ou outro kick shifter você não use para reduzir o kick shifter porque você só consegue reduzir acelerando. Então, imagina o feinho tá de é, sexta e tem é, que meter o é, do... é, Quer ver? Para o pessoal entender, o kick shifter quando você instala na moto, é sempre para usar de mão cheia. Perfeito. Tá? Não importa se é para subir marcha ou para descer marcha. Um exemplo. É, você está em sexta, 100 por hora nas suas X6. 100 por hora em sexta, o motor ah, tá Ah, não, aí beleza, ainda está tá brincando usar o que está de boa. Então você pega, faz assim, joga a quinta, quarta, terceira. Não, mas aí tá e, de boa. E acelera. Agora, mas você sim. vai usar freio motor. Para usar freio motor, não dá para usar o kickshifter. Sim. Porque aí a força vem da roda. E aí ele não vai dar o, a bombadinha, né? Sim, Volta. sim. E aí não entra a marcha Então por isso que eu falo Essa bombadinha é só quando é o kit shift original E aí você pode usar, que eu já testei O da CBR é um luxo, o da 10 é um luxo O Asperen. da BM também é um luxo Corboleta eletrônica também É, então, aí é um luxo Agora se você colocar um outro que eu coloquei E ficar usando pra reduzir Eu não consigo, usa a embreaginha que, é... que vai bem Pô, Padre Alho quanto, quanto, quanto, quanto tempo deu aí? 32 até agora Pô, tá bom, tá? Um luxo Um luxo, né? Deixa eu ver se... E não se ligou hein. Porra, você tá vendo, Sansa? Era você, meu. O FANS é o quê? Ventuinha que tem lá. FANS? O modelo aí, o que que é? Não, o fã. É, é... Eu acho que é o FE. É, ah, chama, é, é, é Samsung S20 FE. É, é isso aí, que, é que você que falou tem. FANS, eu pensei que é, era FANS de Ventoinha. Deve ser FANS de, de, de FANS. você <risos> tá desligando, eu preciso de Ventoinha, né? Eu falei, vai Pode ver ser, que ele tem Ventoinha e tá travando Vai ter que tá ligado, ligado, né? <risos> Bom filhos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a sua dúvida aqui embaixo. Nós vamos selecionar de novo para o próximo vídeo. Padre Leo, obrigado sempre. Nada, tá? eu que agradeço por dar esse conhecimento pra gente, essa essa honra de ter tudo isso que você tem de experiência compartilhando e ensinando a galera aí. Contato da tarde está aqui embaixo, tá? Traz sua moto pra cá para fazer uma revisão luxo. E é isso aí. Aguardo o próximo vídeo. Você quer mandar um? Eu nunca deixo. Você quer mandar um beijo para alguém, Padre? Um especial? Para todos que estão assistindo. No respeito, né? É, não, não. De longinho só. Não vai chegar aqui e me agarrar. <risos> tá bom. É isso aí. Together.